Olá, eu sou Paulo César Oliveira em mais um vídeo para vocês da visão sistêmica, da visão xamânica, da visão do despertar né? eu queria trazer dessa vez um tema que é pouco falado eu vejo muitos vídeos bacanas muitos textos do excelente Bert Hellinger é, bons consteladores falando muito sobre a força da mãe que é imprescindível a força da mãe que traz o amor que traz a flexibilidade, a leveza, a tomada da vida, a coragem, a fé. Nada a ver com religiosidade e sim com o acreditar na vida, na confiança, na entrega de que tudo está sempre certo. Essa força vem de mãe, esse verdadeiro tesouro que a gente toma para conseguir aprender a receber da vida. Vocês já viram muitos vídeos sobre isso, não é? Digite no YouTube e você vai ver. Mas poucos vídeos falam da força do pai. É, é imprescindível a força do pai. A, quando eu falo força de mãe força de pai, eu estou falando da força que vem através deles, porque eles também tomaram lá dos seus ancestrais. Então, a força do pai traz o foco, a objetividade, o poder de escolha, a ação. Já falei isso em outros vídeos meus por aí. Não é isso? Porém... Nisso é que eu quero especificar é, essa importância Prosperidade, realização, materialização Ir para a vida é a força do pai Claro que inconscientemente, muitas vezes eu estou preso à minha mãe Eu preciso de uma autorização inconsciente Para não me sentir traindo minha mãe né? Por isso que Freud falava que a gente tem de certa forma, matar a mãe né? Se desvincular um pouco da mãe, ele queria dizer com isso né? E aí vem uma outra abordagem, onde Bert vai um pouquinho mais além e fala eu preciso pedir autorização, a benção da mãe para ir para o pai e para ir para a vida. O que eu posso trazer em termos práticos? Primeiro, você pode falar eu adoro meu pai, mas quem sabe você não fechou vínculos inconscientes com a sua mãe e se afastou dele. Quem sabe se você inconscientemente não se sente traidora ou traidor da sua mãe se você toma a força dele. São vínculos inconscientes. É nesse aspecto que a constelação e essa percepção sistêmica ou xamânica vai. Racionalmente, se fosse assim, a gente resolveria a nossa vida agora. Olha, eu quero ser feliz, eu tomo a força do pai, eu tomo a força da mãe. Mas são pactos inconscientes. Então, é muito importante é, você, mulher, que tem o seu filho numa separação aí com o seu marido, será que você tem consciência que talvez você esteja prendendo esse filho? Ou até casada, né? Não é isso? Você é muito poderosa. A força de mãe é muito poderosa. Né? Se você não vinculou com esse poder de tal maneira o seu filho que você não consegue mandar ele para o pai, não conseguindo mandar ele para o pai, não consegue mandar ele para a vida. Você, pai... Tenha consciência que talvez o seu filho, por mais que ame você, ele ainda não se sente entregue o suficiente para tomar sua força, porque ele se sente, repito, inconscientemente preso à mãe. E aí essas, esses filhos, menino, menina, eles não vão ter força para se relacionar. Vão lá, se relacionam, se apaixonam e voltam, né? O elástico puxa de volta para essa história vão para a vida profissionalmente prosperam um pouquinho e o elástico puxa de volta então nesse vídeo especificamente eu quis reiterar esta questão da importância da força da mãe mas a importância também da força do pai e que esta é tão poderosa que precisa abençoar a ida do filho para o pai é isso que eu queria deixar para vocês aqui e me veio uma, um flash agora para gravar esse vídeo. Me veio antes de gravar o vídeo, eu estou com o meu violão aqui. Eu fiz uma música para meu pai. Não, não reiterada a ele não. Mas quando eu estava gravando meu CD com Consciência cantada, é, meu pai faleceu é, durante as gravações, né? Meu pai, meu pai foi viajar para gravar e meu pai acordou no outro plano. E eu falei, poxa vida, né? Claro que com a força do luto eu falei poxa mas está tudo sempre certo né? meu pai acho que ele escolheu foi uma escolha porque as escolhas são inconscientes escolheu passar para o lado de lá dormindo né dormiu e acordou do lado de lá eu falei está está tudo sempre certo então nessa questão do aprendizado né dessa passagem do meu pai para o lado de lá me veio essa música me veio esse site é, tem uma parte que eu gosto muito que diz mas trago o aprendizado que me faz esperto. Aconteça o que aconteça, está tudo sempre certo. Essa é uma conclusão que eu demorei muito para chegar. Eu já retruquei, sofri por muitas coisas que eu não consigo mudar, como você aí, né? E, de repente, essas coisas que a gente não consegue mudar são as coisas certas. Então, trazendo essa música para você, vou trazer só um trechinho dela. Epa do Parada, Epa, Epa me Uma sincera confissão não representa culpa Você anda com Deus, esquece da garupa quando ela retornou, você não tinha ido. Nenhum homem mais sabido se desdouro da razão. E aí, essa música ela fala também daquelas coisas que parecem pela nossa falsa impressão, ou impressão da dualidade do julgamento, ou da falsa noção da separatividade, e que elas nunca são do jeito que a gente pensa. Quando você procurar aí no Spotify, você vai ver. Mas fique com essa mensagem da importância da força do Pai. Olha a importância do meu que me inspirou nessa música aí, que é muito elogiada, muito falada. Tá bom? Vou pedir para você clicar no meu canal, e se você gostar desse vídeo, compartilhe, é, usufrua, aprecie sem moderação. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei, house. <música> We pat de